nas informações que a gente tem há também sugestões de que o novo Forza Motorsport será apresentado nesse evento junto com a nova expansão do Forza Horizon 5 o vazamento dessas informações é do Jace Corden que é editor do Windows Central, ele deu uma entrevista num podcast, eu não consegui identificar em qual canal que ele fez esse podcast mas ele tem várias fontes que pode confirmar esse rumor e a gente sabe de algumas também, nós temos uma certa confirmação dos desenvolvedores que eles vão trazer a nova expansão já no início de 2023. E o diretor criativo do Forza Motor Sport, ele disse que a janela de lançamento do novo Forza Motor Sport é na primavera do ano que vem. Então, juntando essas informações, nós vamos ter dois lançamentos que a nossa comunidade quer muito, que é a expansão do Forza Horizon 5 e o anúncio do novo Forza Motor Sport, que está previsto para a primavera de 2023. Se eu não me engano, a primavera lá nos Estados Unidos vai até o mês de junho junho, então o Forza Motorsport está previsto nessa janela de lançamento. Eu dei uma pesquisada e o Xbox Showcase de 2022 foi no dia 12 de junho. Então, se o novo Forza Motorsport for lançado no mês de junho, que vai ser uma surpresa para mim, porque geralmente eles gostam de lançar o Forza Motorsport lá no mês de outubro. Então, o certo seria no mês de outubro de 2023, mas os desenvolvedores disseram que o lançamento é na primavera de 2023. Então, acredito que os desenvolvedores vão apresentar algumas gameplays, algumas informações do novo Forza Motorsport, naquelas lives onde eles mostram os eventos sazonais, o que já que a gente vai ter de novos carros no Forza Horizon, que eu sempre trago aqui para o canal. E no meio dessas apresentações, eu acredito que o Chris Isaac, que é o diretor criativo do novo Forza Motorsport, ele deve trazer algumas informações sobre o novo Forza Motorsport, já anunciando ele o lançamento para o mês de junho. Lembrando que o novo Forza Motorsport, só vai rodar nos consoles da nova geração e tenho certeza que ele já vai estar disponível no lançamento para quem tem a assinatura do Xbox Game Pass e quem não tem os consoles da nova geração com certeza vai poder jogar pela nuvem. O Discord ele utiliza as informações que a gente já tem aqui no canal para reforçar o Xbox Showcase já no início de 2023. Ele usa como base as informações dos desenvolvedores do Forza Horizon 5 e do Forza Motorsport em sua atualização mensal sal de desenvolvimento que é aquelas informações dos eventos sazonais onde mostra todos os desafios que eu sempre trago aqui para o canal o último que eu trouxe aqui para o canal foi dos desafios do mês de dezembro e de janeiro que eles adiantaram para gente porque o mês de janeiro eles vão estar de férias ele disse que a playground games mencionou que revelará detalhes sobre a sua próxima expansão já no início de 2023 e como a gente sempre acompanha as novidades dos eventos sazonais aqui no canal que eu já trouxe do mês de Dezembro do mês de janeiro, então acredito que os desenvolvedores vão trazer informações só no final do mês de janeiro. Aí sim a gente vai ter informações sobre a nova expansão do Forza Horizon 5 e o diretor criativo do Forza Motorsport, Cris Ezak, vai trazer algumas informações mais fortes sobre o Forza Motorsport 8. E para quem já é inscrito do canal, sabe que o Forza Motorsport 8 tá no processo de afinação que vai começar aí no final do ano. Para quem não sabe, o processo de afinação é quando eles buscam encontrar bugs no jogo para trazer no lançamento o jogo com o mínimo de erros possíveis porque sempre tem algum bugzinho no jogo mas eles estão fazendo o possível para não ter problema nenhum nesse processo de afinação do jogo que eu acredito que o Forza Horizon 5 não teve para quem não sabe o Forza Horizon 5 ele foi lançado dia 1 de novembro próximo das férias dos desenvolvedores e eu tenho quase certeza que o jogo não passou pelo processo de afinação porque ele bateu o recorde de bugs sem contar que logo após o lançamento desenvolvedores tiraram férias e a gente só teve uma atualização bacana só no mês de fevereiro. A gente ficou com problema de corrida à noite sem farol, o um modo online aleatório, sem personalização. E hoje, os únicos problemas que a gente tem com Forza Horizon 5 é alguns problemas de compatibilidade com alguns computadores, né? Até que nos consoles da nova geração tá tranquilo, agora os consoles da geração passada tá quase impossível de jogar. Tá travando muito, é o Relato da maioria que aparece durante as nossas lives da Twitch. O pessoal fala que tá travando muito. Mas deixa aí nos comentários: você acha que o Forza Motor Esporte novo pode ser lançado já no começo do ano, até no máximo mês de junho? Cara, eu tenho boas notícias a respeito da Lamborghini Sian. Se você observar essa imagem aí, a gente tá quase pegando ela. Eu acredito que a gente vai conseguir pegar esse carro na segunda-feira ou terça. Eu acho que essa barra vai estar completa. E se você quiser saber se realmente você vai ganhar ou não a Lamborghini Sian, se você observar, a gente já completou o amigo secreto para ganhar a roupa de árvore de Natal. Então você sai da sua garagem, aperta o botão Start, vai em Mensagens e olha na parte de presente se você recebeu a roupa de Natal. Se você ganhar ela, beleza, você vai ganhar Lamborghini Sian também quando completar essa barrinha. Lembrando que esse desafio é para todo mundo, é toda a comunidade do Forza. Eu vi que alguns jogadores comentaram Luca, eu doei mais de 30 carros e a barrinha não completou. Cara, eu só doei um carro e eu ganhei a roupa de Natal. Ou seja, é quanto mais o pessoal vai doando, aquela barra vai enchendo. Tem jogadores que falam que aquilo ali já é programado, tá? De qualquer forma eu vou continuar doando os carros e ontem saiu a informação que foi encontrado arquivos de clube de drift no Forza Horizon 5 que não foi confirmado pelos desenvolvedores, também o pessoal identificou arquivos escritos com o nome de Donut Media, mas isso aí a gente já sabe que a Donut Media vai fazer mais participações com o Forza Horizon 5, só que vai ser lá o ano que vem, agora o clube de drift não foi confirmado ainda, eu vi que muitos jogadores não ficaram satisfeitos com os eventos que a gente teve da no eu sinceramente não curto muito esses modos história que eles colocam ali no meio do mapa e a temática do Forza Horizon 5 de expedição eu também não curto muito, mas essa é a minha opinião, se você gosta, deixa aí nos comentários a respeito de corridas online, os desenvolvedores não confirmaram nada eu já até perdi as esperanças sobre corridas online ranqueada que tem no Forza Horizon 4 as corridas personalizadas que tem no Forza Horizon 3, mas pelo menos os problemas de conexão a gente não tá tendo, né? Principalmente a galera aí que joga nos consoles da nova geração parou de reclamar. Eu lembro que no Forza Horizon 4 a gente tinha um problema sério que o jogo carregava. Você ficava esperando aparecer a corrida e não aparecer, você era obrigado a fechar o jogo. Era muito chato isso. E tinha no Forza Horizon 5. Então vamos finalizar falando sobre um assunto que a gente estava conversando demais durante as nossas lives da Twitch, se você não me segue na Twitch, quer correr comigo, o link está na descrição, a gente corre todos os dias a partir das 9h15, 9h30 da noite, beleza? E se você é novo no canal, aproveite e se inscreva, na descrição do vídeo tem lista de dicas para você aí que eu estou sempre atualizando. E olha só, essa semana a gente teve outra polêmica do canal central a respeito do Need for Speed Unbound. O diretor criativo da Criterion Games, ele falou que o Need for Speed Need for Speed Unbound é o melhor Need for Speed que a Criterion Games desenvolveu. E eu vi que muitos jogadores confundiram, acharam que a Criterion Games disse que era o melhor Need for Speed de todos. Não, a Criterion Games sala só do desenvolvimento que eles fizeram. Eles desenvolveram o Need for Speed Most Wanted de 2012, que era para ser o Burnout. Só que a EA meteu o look e quis colocar esse nome. Eles foram lá e, não, vamos fazer então o Need for Speed Most Wanted bem legal. E a EA foi lá e meteu a mão de novo e falou, não, a gente tá com pressa. Essa. Então não precisa ter modo história, não precisa ter nada. O gráfico tá bonito, lança do jeito que tá. Então a culpa não é da Criterion Games sobre o Need for Speed Most Wanted. É da EA, né? Eu fico chateado desse nome Need for Speed ser propriedade da EA. E o outro Need for Speed que a Codemaster desenvolveu foi o Need for Speed Hot Pro Switch. Eu curti muito esses dois jogos. Agora o canal central falar que o Need for Speed Bound é pior do que os dois, eu já discordo. Need for Speed Bound tem mundo aberto. Tem um modo online que eles disseram que vai melhorar. Que é um modo online parecido com o Need for Speed World. Tem um modo história que nem o Need for Speed 2012, nem o Hot Pro Switch tem. Tem customização de carro. Tem uma proposta nova, né? Que é ousada, mas pelo menos é uma coisa que sai do padrão, né? Porque muita gente reclama que tá tudo igual. Mas os caras trouxeram algo diferente. Que não agradou muita gente, mas pelo menos eles tentaram. É claro que Need for Speed hoje tá longe de ser um jogo a nível de qualidade do Forza Horizon. Mas não quer dizer que você não vai se divertir se divertir com ele mas eu concordo com o diretor criativo da Criterion Games que eles fizeram o melhor Need for Speed né tem até o modo aderência lá que os carros não faz Drift na curva que eles tiveram um feedback positivo disso e eu acredito que esse feedback vai revolucionar os próximos Need for Speed tanto é que a EA tirou alguns funcionários da Criterion Games e muita gente da Codemaster vai assumir o novo Need for Speed e a gente sabe que a Codemaster ela tem uma física muito boa. Eu nem vou mencionar a quantidade de jogos que a Code Master já fez. Mas deixa aí nos comentários, você acha que a central tá certa em dizer que o Need for Speed Unbound é o pior Need for Speed desenvolvido pela Criterion Games? Deixa aí nos comentários e não se esqueça de se inscrever para você não perder nenhuma dica. Se você quer se livrar do energético, o meu cupom de desconto tá na descrição da Overclock. Dá uma olhadinha lá para você conhecer esse produto que é muito bom. E até o próximo vídeo.